Um abraço filho, abraço querido Deus queira que você seja feliz E que não venha precisar do meu carinho Pode seguir a sua vida de aventuras Mais uma vez eu sei que vou ficar sozinho Não tem problema desta vez, não vou chorar porque a vida me ensinou a não sofrer Daqui a pouco eu também vou procurar Um novo amor e me esqueço de você Já houve tempo em que eu chorava por amor E não dormia esperando ele chegar A Sem poder desabafar Mas hoje em dia eu estou modificado Meu coração apanhou, mas aprendeu Quem me enganar vai também ser enganado Quem me quiser tem que ser somente meu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 Nem sonhar, eu não queria te perder. Pois teu amor é tudo para mim, Natali. Natali, não estás mais aqui. Natali, sem amor, te farei. Natali, Natali, já tentei te esquecer. Foi Desista alguém